A TV analógica começa a ser desligada no Brasil no próximo ano. Mas antes disso, o governo vai fazer uma pesquisa para conferir se a população está preparada para receber o sinal da TV digital. A pesquisa deve comprovar que pelo menos 93% das casas estão prontas para captar o sinal digital. Esse percentual não vai incluir domicílios que possuem TV por assinatura ou antena parabólica. O levantamento... Também vai verificar se a população tem equipamentos como antena e conversor digital. Brasília será uma das cidades a contar exclusivamente com a TV digital a partir de abril de 2016. A primeira pesquisa na capital deve ser concluída 60 dias antes do desligamento. A metodologia do trabalho ainda vai ser definida.